Vocês lembram o Eduardo Bolsonaro querendo ser embaixador dos Estados Unidos, falando que era amigo do Trump, da família do Trump? Baita blá blá blá, né? Quem acreditou numa bobagem dessa? Mas, ó, tá aí um dos motivos. A aproximação que ele teve com o cara que era responsável pela campanha do Trump e que deu muitas dicas para a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. Chegou a dizer que Bolsonaro, ah, eu tinha até pego isso, era um líder brilhante, sofisticado e muito parecido com o Trump. Então, você vê, para a pessoa dizer que o Bolsonaro é brilhante e sofisticado, né? Ah, Edu, você sabia dessa, Edu? tô vendo sua cara. Mostra aí sua cara, Edu. Eu tô só vendo a cara aqui do Edu, porque realmente... né, Edu, forçou a amizade, forçou a amizade. É, é. Não dá, né? Chamar Bolsonaro de um líder brilhante e sofisticado, um cara que fala palavrão pra começar, que nem ele. Que xinga a imprensa, xinga quem não gosta, tem isso. cria inimizade onde é que passa. É... De uma é. que é uma coisa de louco. É. Bolsonaro, pois é, gente. Pois é, olha lá. Todo mundo aí vindo, né? E tá aqui, ó, o Laranja Mix Brasil, construindo muro com o dinheiro dos apoiadores do Donald Trump. É isso mesmo. É isso mesmo que fez esse Steven, Steve Bannon. Ele é acusado, gente, de ter criado um fundo, um fundo para financiar a construção de parte daquele muro, o muro da discórdia, que é para separar os Estados Unidos do México. Vocês lembram que isso fez parte da campanha do Donald Trump. né? E o Steve Bannon fez uma vaquinha, como se fosse na internet, para construir 160 quilômetros de muro, Ali entre o. No, no estado do Texas, do Novo México, naquele trecho ali. Mais de 500 mil pessoas deram dinheiro para o Steve Bannon para construir o tal do muro. Para vocês verem como o cara é bom de lábia. 25 milhões de dólares foram arrecadados. 25 milhões de dólares. Tá? Isso dá quase 150 milhões de reais, 140 milhões de reais, alguma coisa assim. E o que descobriu a justiça americana? Que ele estava roubando dinheiro, desviando dinheiro, pegando um pouquinho para ele, não é verdade? Ele e mais quatro pessoas foram presas hoje, pode tirar, Edu. Foram presas hoje uh, por fraude, e, deixa eu ver o crime aqui, conspiração para lavagem de dinheiro. As penas podem chegar para cada um desses crimes, fraude e conspiração, a 20 anos de cadeia. Só que o Silvio é tão poderoso que ele entrou hoje, foi preso hoje de manhã, ele estava no iate. A gente tem uma imagem do iate, Edu? Ah, tem uma imagem aí do iate onde ele foi preso. Tava num iate, vida boa, né, gente? Vida boa, né? Tava num iate, foi preso, e agora, no fim da tarde, ele pagou, saiu da prisão, porque pagou uma fiança de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, o que dá uns 30 milhões de reais, gente. Pergunta se o cara tem bala. Hã? De onde é que vem tanto dinheiro, né? Interessante, interessante. Ele foi o grande estrategista da campanha do Trump. E, obviamente, a prisão dele suja o nome do Trump. Querendo ou não, estão ligados. Tanto que o Trump hoje fez um, uma declaração, ele se disse, disse surpreso, disse que é muito triste, está aí, olha, é um, é um empresário chinês que é o dono do iate. Para vocês verem, ficam falando mal de chinês. Interessante também um vídeo que eu vi hoje que mostra que o Trump que tem uma linha de roupa, de gravatas, um monte de coisa, né, de Donald Trump que ele se acha, né, e tem muita gente que acha ele grande, grande porcaria também, né? Porque é um cara que se faz de, de muito bem-sucedido e dizem que tem dívidas bilionárias, mas tudo bem. Onde é que ele fabricava as roupas dele? Na China. na China. A China que ele vive metendo pau. Então, assim, quando é para ele ganhar dinheiro, quando é do interesse pessoal dele, tudo bem a China. Entenderam como é que funciona esse pessoal? Então, o Steve Bannon estava aí, dentro desse ato chinês aí, quando foi preso. E deu quase 30 milhões de reais para aguardar o julgamento em liberdade. Trump disse que não sabia dessa história, desse projeto que ele tinha de arrecadação de dinheiro. Sabe como é que chamava o projeto? We build the wall. A gente constrói o muro. Nós mesmos vamos construir o muro. Então, era um bando de gente contra a imigração de mexicanos, né? com essa ideia de construir um muro entre os dois países, que financiou essa ideia maluca. E agora veio a descobrir que o dinheiro estava sendo usado, ó, para o Steve Bannon ter uma vida de luxo. E o Trump veio dizer que não sabia de nada disso. Só que já provaram que é mais uma mentira do Donald Trump. Porque, inclusive, teve reunião desse pessoal que era representado aqui no Brasil, dizem, pelo Eduardo Bolsonaro. Olha as ligações. Olha as ligações. Então, a Justiça Americana já provou que teve reunião do pessoal da segurança do governo americano com esse pessoal que estava fazendo esse projeto de construir o um muro. Só que o Trump disse que não sabia de nada disso. Até parece que ele é tão mal informado, né? Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah.